todos os dias são dias todos os dias são dias todos os dias são dias todos os dias são dias por isso é que eu só posso com as minhas todos os dias são dias todos os dias são dias todos os dias são dias por isso posso com mais The Golden Golden Junkie, nos pés Christian Zanatti, putz com Pete aqui tudo é Ultimate. Rodeado estou de morenas, bicheiro estou como a praia. Todos os dias são dias, por isso fresh não Maia. Rodado desde vindo, sempre estou on fire. Com Battles e Marbles, acesso só uma caia. Só do jeito que danças, só do jeito que baixas, com essa tua saia, tomara que caia, na boa, sempre em alta, estilo a Ballentyne, curtindo yes com as felas. Eu yeah e ballentines, já fisguei o ranger. Vestindo inclina via, whole damage, já virou rotina. Todos os dias são dias, todos os dias são dias, todos os dias são dias. Por isso é que eu só posso com as minhas. Todos os dias são dias, todos os dias são dias, todos os dias são dias. dias, são dias, dias, são dias por isso eu posso com manos e barros. Every day is day, every day is day, every day is day. That's why we're not hit it play. Every day's day, every day's day, every day's day. That's why we not hit it like Kuka in Angola. You can see me everywhere. Call me right or fellow, cause we hang out every day, more than night and day. Just sip and don't lay, never down Always up to my fellas, he was up Super fly, super high, kill a manjari I'm now in a out of the pub. All the haters watching us Making donuts on the road Balling, rolling as yes, call. Full of cash in a hand Chilling like a walking band Todos os dias são dias